Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós vamos contar a história da música Silenciar de nossa autoria. O silêncio é uma prece. Essa frase está estampada na maioria dos centros espíritas que nós conhecemos. E eu sempre indaguei interiormente assim, o que, que significa, significa aquele silêncio que eles pedem para a gente ali. O que, que significa aquilo que alguém bolou para colocar ali? Seria apenas para nós ficarmos quietos o tempo todo dentro do centro? Não falar, não cantar, nem tocar uma música, não fazer comentários e de determinados assuntos e nem questionar alguma oratória que esteja sendo feita ali, alguma aula que esteja sendo dada? Mas, felizmente, depois de muito tempo, depois de pensar muito, refletir sobre o verdadeiro sentido dessa frase, eu cheguei à minha própria conclusão. Conclusão essa que o silêncio significa muito e deve ser utilizado de formas diferentes, dependendo da ocasião. Né? Portanto, se eu quero exercitar a humildade, que é algo que é importante para todos nós, essa virtude, eu preciso silenciar sobre a minha própria pessoa, porque só assim eu seria uma pessoa humilde. Se a caridade, por exemplo, é uma meta para eu me tornar um homem de bem, uma mulher de bem, eu preciso silenciar ante as falhas do próximo. Não tenho que olhar para isso. É, ser resignado é conseguir silenciar diante da dor. Então, diante da dor, nós temos que ser resignados. Entretanto, eu não posso fraquejar, por exemplo, diante do sofrimento de um irmão e nem diante de uma injustiça então eu tenho que falar se eu quero demonstrar delicadeza eu devo ficar em silêncio quando o outro estiver com a palavra só que eu também não posso deixar de falar quando um irmão quando necessitado estiver precisando de uma palavra amiga eu tenho que falar olha que interessante silenciar para não besbilhotar e nem falar da vida alheia é uma verdadeira penitência. É muito difícil nós ficarmos sem olhar para os outros, nós praticarmos a indulgência. Então, temos que silenciar e não falar. Isso é uma penitência. Não falar dos outros, não besbilhotar. O amor que nós falamos tanto, que está na natureza, o amor está na natureza em forma de energia. Portanto, eu devo silenciar para poder captar esse amor. Existem também muitos mistérios na natureza que nós, eu, todos, muitos, não conseguiram entender. Então, o que, que eu devo fazer? Devo silenciar, porque isso é demonstração de sabedoria. Pois bem, então, meus irmãos, com esses pensamentos, né, sempre trabalhando, refletindo o que, que significava o silenciar. Eu fui intuído a transformá-lo em música. E deles nasceram essa música, a música Silenciar, que eu vou cantar para vocês agora. Silenciar sobre a própria pessoa é humildade Silenciar se na falha do próximo é caridade Silenciar quando se está sofrendo é heroísmo e resignação Mas se calar no sofrimento alheio é covardia diante do irmão Silenciar diante da injustiça é demonstrar fraqueza Mas se calar quando outro está falando é delicadeza Silenciar quando o irmão espera uma palavra é omissão Silenciar diante dos tormentos é estar com Deus no coração Silenciar para não desbilhotar é penitência. Silenciar para não falar demais é respeito e prudência. Silenciar para captar o amor que está na natureza em forma de energia. Silenciar diante dos mistérios que não entendemos é sabedoria.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 Essa canção, ela, como nós falamos, né? ela já ela foi passada pela mediunidade de audiência né? E através da intuição, nós fizemos essa letra aqui. Como vocês viram, a música é muito parecida com aquilo que nós pensávamos. Apenas fizemos algumas adaptações para poder a melodia é, encaixar melhor gravamos essa música no CD do Grupo Castelã, o CD que tem o título Terapia do Abraço. E eu tive a satisfação maior ainda de ver essa minha música gravada pela querida amiga Célia Tomboli, que eu considero a maior cantora, intérprete e espírita do Brasil, na minha opinião. E ela gravou essa música junto com a outra cantora excelente, Magali Freitas, é, no CD Transição as duas que são do Centro Espírita né? do, do, do Centro Espírita Alvorada Nova lá da cidade de São Vicente no estado de São Paulo pois bem é, o que a gente pode dizer que o silêncio é muito mais do que aquilo que nós imaginamos e ele necessita ser colocado em prática em vários momentos de nossas existências vamos pensar nisso na importância do silêncio Existe um ditado que diz que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos. Se assim o fez, é para nós ouvirmos mais. E quando nós estamos em silêncio, nós conseguimos captar as coisas com muito mais facilidade. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.